Nelson Piquet voltou a chamar Lewis Hamilton de neguinho. Na mesma entrevista concedida ao jornalista Ricardo Oliveira, o brasileiro voltou a usar um termo racista para se referir ao heptacampeão. O assunto era o campeonato de 1982 e Keke Rosberg, que também foi ofendido pelo brasileiro. Ao se relembrar da disputa do filho, Nico, com Lewis Hamilton em 2016, Piquet afirmou que o alemão só saiu vencedor naquela temporada porque, abre aspas, o neguinho devia estar dando mais cu naquela época e por isso estava ruim. Confira a seguir o trecho com a fala de Nelson Piquet. Então, em 82, o Rosberg foi campeão. Hum. né? Como é que você, você viu o Rosberg como, como piloto, como, como adversário? O que? É. Era uma bosta. Não, é valor nenhum. Entendi. Hum. Eu tô querendo rir, é, mas... Uh, é, não tem. Sabe? Entendi. É que é. nem o filho dele, ganhou é um, um campeonato. O O, o, Nico. o neguinho que devia tá dando uma máscula naquela, naquela época, ele tá meio ruim. Então... Entendi. <risos> entendi. <risos> entendi. <risos> entendi. Bom, se você ainda não está inscrito no canal do Grande Prêmio, esse é o momento. Acione o sininho e deixe o seu like no vídeo de hoje.